Olá, um ótimo dia para você que acompanha a programação da Record TV Goiás. Um homem de 41 anos foi preso depois que a polícia encontrou na casa dele objetos roubados. Entre os objetos estava uma máquina de lavar roubada de uma creche. Ele vai ser indiciado por receptação. A polícia agora investiga quem foram os autores do roubo. E uma professora tentou entrar no presídio de Anápolis com anabolizantes. Os anabolizantes estavam escondidos... Dentro da lancheira da professora, que pretendia repassar os produtos aos detentos. Ela foi presa em flagrante. Mais informações, você já sabe, no Balanço Geral, a partir das 11h50 da manhã, com o Loares Ferreira.